Hoje eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo para vocês montarem esse prato maravilhoso que você pensa que você só vai comer em restaurante na sua casa. Ele é mais fácil do que você imagina e o um passo a passo que eu vou te ensinar vai ficar mais fácil ainda. Então hoje é dia de talharim à de sépia com aioli e camarões salteados. fazer um talharim, anel de sépia, servido com aioli e camarões salteados. Isso aí que você ouviu! É muito, muito, muito delicioso Vocês não têm noção do quanto essa receita é boa e, como sempre, fácil. Sim, ela parece ser difícil, o nome é complicado, mas assim, ela é fácil. Ela só tem vários processos. E qual é o meu objetivo aqui sempre para vocês? Mostrar que cozinhar não é difícil. Cozinhar não é um bicho de sete cabeças. Se eu consigo fazer essa receita aqui, você também consegue fazer essa receita aí. Então, vamos começar porque, apesar de fácil, ela é um pouquinho demorada. Isso eu devo admitir que ela é. E antes de começar essa receita, eu já quero que você faça o quê? Você já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que a gente tá o quê? Todo domingo aqui, religiosamente, às 10 da manhã, trazendo receita gostosa pra você. E a gente vai dividir essa receita em três partes. A gente primeiro vai fazer a massa. Eu vou te ensinar como fazer essa massa fresca. E a gente vai tingir ela hoje com tinta de lula, por isso que chama talhain anero de sépia. Mas é muito, muito fácil de fazer. Vocês vão aprender a fazer massa fresca aqui comigo. E depois de fazer a massa fresca, a gente vai fazer nosso molho aioli. O verdadeiro, real, tradicional molho aioli, que ninguém ensina pra vocês e que não. Não é maionese. Eu já deixo isso aqui adiantado. E no final, a gente vai fazer uns camarões sopeados e servir essa delícia pra vocês. Vamos começar então fazendo a nossa massa fresca. Para ela a gente só precisa de três ingredientes. Na verdade, para fazer massa fresca, você só precisa de dois ingredientes. O terceiro aqui é a tinta de lula, que a gente compra aqui nessas embalagens. A minha sua já está aberta, mas assim. É uma embalagenzinha. Uma embalagenzinha dessa tem 4 gramas e ela é a quantidade ideal para atingir aqui a minha quantidade de farinha de trigo, que é 200 gramas de farinha de trigo. E dois ovos. A proporção é sempre essa. Aqui eu tô fazendo uma receita pequena, porque só quem vai comer é eu bruno. Mas se vocês quiserem aumentar essa receita, é só aumentar o selo é o um limite. É só multiplicar, é sempre assim. 100 gramas de farinha de trigo para um ovo. Não precisa de água, não precisa de azeite, não precisa de mais nada para fazer massa fresca. Só precisa disso. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui minha farinha na mesa. Esse é o tipo de receita que sim, vai fazer um pouquinho de bagunça. Vou quebrar meus ovos, no potinho. Lembra sempre de fazer o quê? De quebrar seu ovo num recipiente separado. Porque se ele estiver estragado, você não perde a seta inteira. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu vou quebrar os dois ovos no mesmo lugar? Vou. Porque eu gosto de viver perigosamente. E aqui eu vou pegar meus gelopinhos, eu lula, tirar esse pedacinho. E vou espremer ele todinho aqui dentro do meu ovo. Sim, a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro dissolver a a nossa tinta de lula no ovo, pra depois, só depois, juntar ele na massa, porque assim fica mais fácil de espalhar. mas aqui eu vou dizer que vai fazer o quê? Dá um pouquinho de trabalho pra espalhar, mas fica tão bonito. E dá um sabor à massa, assim, vai dar a gosto, tá gente? Vai dar um gostinho bem, bem gostoso e vale super a pena experimentar. Eu vou aqui espremer meu potinho, misturar meu ovo e eu mostro pra vocês. massinha, esse é o resultado final dela, vocês veem que no começo parece que não vai, mas vai, ela tá aqui emboladinha no Pop plástico Filme, eu vou deixar ela aqui no cantinho separadinha e a gente vai começar a fazer nosso aioli. A massa ela tem que descansar entre meia hora e uma hora, quanto mais tempo você deixar melhor, o fogo tem que poder relaxar de boa assim. e a massa abrir mais fácil. Mas meia hora já funciona se você tiver com pressa no dia. Eu tenho aqui pro aioli quatro dentes de alho, eu estou usando flor de sal, mas se vocês não tiverem flor de sal na cidade de vocês, foi uma coisa muito difícil de encontrar. Você pode usar metade da quantidade que eu vou usar de flor de sal, de sal fino, ou vocês podem usar a mesma quantidade de sal grosso. Mas a flor de sal é boa porque ela é mais fácil de moer. Eu tenho também limão, eu estou usando aqui limão siciliano, mas você pode usar o limão Taiti e meia xícara de azeite. O ideal é um azeite de melhor qualidade possível, porque você viram que o que? Olha ele com quatro ingredientes. Então, quanto melhor a qualidade dos seus ingredientes, mais gostoso vai sair o seu aioli. Eu preciso também, que não é um ingrediente, mas é um instrumento aqui. Se não tiver, dar ruim. Que é um pilão. Esse meu aqui é de granito. Pode ser aquele de madeira também. Não é mais fácil de encontrar. E é fácil, gente. Eu só vou colocar meu alho aqui. São quatro dentes de alho de um tamanho bonzinho, tá, gente? Não bota um dente de alho muito pequenininho, não. Eu vou colocar meia colher de chá. Vou usar Meia colher de chá de sal, aqui é de um quarto, então eu tô colocando duas, mas meia colher de chá de sal. E a gente vai começar a amassar esse alho. Gente, depois que nosso alho formar uma pastinha, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma, duas colheres de chá de suco de limão. Como eu disse, eu vou adicionar aqui do limão siciliano, mas pode ser do limão da preferência de vocês. E depois eu vou começar a adicionar o azeite. a massa está pronta, a gente vai abrir ela. Eu vou aqui usar a minha máquina e depois cortar ela e mostro para vocês. Para abrir é bem simples, a gente só precisa de, o quê? de um pouquinho de farinha. Ó que linda que fica essa massa. Ó para isso gente. Ela fica muito maravilhosa. E ela ainda fica mais escura quando cozinha. Então eu vou só colocar um pouquinho de farinha aqui, pouquinha, não precisa de muita. Um pouquinho de farinha aqui e um pouquinho de farinha na massa. E a gente vai começar. Começa sempre do mais grosso e vai abrindo até o mais fino. Nessa minha máquina daqui, pra fazer talharinho, eu gosto de abrir até o número 6. Mas essa numeração varia um pouquinho de máquina pra máquina. É só colocar aqui e vai! Vamos lá! Algumas dicas que eu quero dar pra vocês. Ignorem, por favor, o barulho da minha máquina. É... Na hora que você tá fingindo, você pode fazer muito bem essa massa de é atai mas eu não tenho tinta de lula, não tem problema. Você pode fazer ela sem a tinta de lula, a receita é exatamente igual. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, eu saborizei aqui a minha massa com tinta de lula, mas tem inúmeras combinações que podem ser feitas. Você pode fazer uma massa verde com espinafre, por exemplo, ou saborizar ela com açafrão, que fica muito, muito bom. Você deixa a sua criatividade rolar e faz a massa do jeito que você achar que vai ficar gostoso, porque... Como eu sempre digo aqui, o que? Na sua casa quem vai comer é você, então a massa tem que ficar do jeito que você gosta. Isso é o que importa, esse que eu acho que é o bom da gente fazer as coisas em casa. Fica do jeito que a gente gosta, que a gente quer. Então, essa é maravilha. Eu vou continuar abrindo aqui e eu mostro pra vocês como finalizar. Agora que eu abri minha massa, agora já na espessura que eu quero, eu gosto dela bem fininha, eu vou encaixar só aqui essa pecinha, que ele serve como cortador de massa. E vou cortar nesse daqui que é o talharinho. Então é bem fácil. A gente, só para título de informação que eu sei que alguém pode ficar curioso: que máquina é essa, Thay? Tá? Ela vale a pena? Eu digo uma coisa: se vocês fazem massa fresca em casa, se você gosta de fazer massa fresca em casa, se você nunca fez, mas acha que vai gostar, se você é uma coisa que você gosta muito de comer, vale a pena. É um investimento que vale muito a pena porque a massa fresca é muito mais gostosa, não tem nem comparação. A minha aqui é a Atlanta 150, Atlas, Atlas, Atlas 150 ela é dá marcado, é muito boa, então acho que é a melhor máquina para assim estilo doméstica que se tem desse tipo manualzinha. Vale muito a pena na minha opinião, então fica aí a informação para vocês. Eu vou usar, como eu disse, o cortador talharim e vou cortando aqui minhas massas e pendurando ali no varalzinho. Não precisa de mais nada para me deixar feliz. Muito legal. Muito, muito, muito legal e gostosa. Massa fresca é outra coisa, não se compara. Eu vou botar uma panela, encher bastante, bastante de água. Uma panela que seja grande, tá gente? Vou botar sal. O, a, o truque é só coloca o sal depois que a água começa a perder. ferver. Cozinhar macarrão. Encher de água ou salgar bastante essa água, porque a gente não colocou sal aqui na massa. É essa água de cozido que vai dar o sabor para ela. Para finalizar aqui nosso prato, eu tenho na minha frigideira uma colher de sopa de azeite. Aqui eu tenho 200 gramas de camarão rosa já descascado. Eu deixei alguns só com a casca inteira, que eles são a decoração do prato, que fica bonito o camarão lá grandão em cima. Daí é o truque. Eu tenho aqui cheiro verde picado, salsinha, cebolinha, coentro, o que vocês preferirem. Sal e pimenta do reino. E aqui eu tenho um potinho com também salsinha inteira que eu deixo dentro d'água. Esse é o truque do chefe para decorar o prato. Eu vou mostrar para vocês como fica. Fogo médio. Vou temperar meu camarão com sal e pimenta do reino, de forma muito simples. Mais ou menos pimenta ou qualquer outro tempero que você vai botar novo. O gosto pessoal seu, você faz como você preferir. Salzinho. Então uma espalhadinha no meu azeite. E derruba ele aqui dentro. O ideal aqui é que a panela esteja bem quente para o camarão não soltar muita água. Aí você pode fazer o que? Colocou o camarão, fogo alto. E agora que nosso camarãozinho tá pronto aqui, eu vou tirar ele dessa panela, vou colocar meu macarrão no fogo para cozinhar, minha água já tá fervendo. E eu vou fazer o quê? Assim que meu macarrão cozinhar, em vez de tirar ele, escorrer a água e colocar em outra vasilha, eu vou tirar ele, escorrer a água e jogar ele aqui dentro dessa panela com mais um pouquinho de azeite. E a gente vai dar uma salteada nesse macarrão por um minutinho só, só para ele ganhar tipo, mais sabor nesse molhinho que a gente formou a partir do camarão. E agora a nossa massa está pronta, como eu falei pra vocês, assim que ela ficou boa, eu despejei ela aqui na frigideira, deixei só mais um minutinho e olha que lindeza que ela fica. Eu vou servir aqui um pratinho, vou montar, tentar montar bonito pra vocês e mostro. E aí a gente montou um prato aqui, mas ele tá tão bonito, não tenho nem coragem de comer isso daqui, eu vou montar o meu mais simplesinho e a gente experimenta junto. E aqui temos o que? Temos massa, temos camarão, temos e temos uma quantidade generosa de parmesão, porque a minha pessoa não faz massa para funcionar sem parmesão. A gente vai do que agora? Experimentar, eu quero um pouquinho de cada. Vai, cadê? Vem molho. Minha boca está salivando num nível sem precedentes. Vem molhinho, vem camarãozinho, vem tudo os sabor de uma garfada só e eu vou ficar de boca cheia, me perdoe. Aí ah, eu sei, a pessoa enche a boca demais. Vocês precisam experimentar essa receita. Vocês precisam comentar aqui embaixo dizendo: tá, essa receita está maravilhosa. Eu sei só de olhar você comendo, porque ela está maravilhosa. É isso, meus lindos. Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.